Jovens, boa noite. Como vocês estão? Eu tô aqui com a Rauji. Da Shopper 150. E eu tô aqui dando uma volta com um amigo, um amigo meu que a gente conseguiu. Essa aqui foi a primeira moto dele. Cara, a motinha é muito bacana. Muito legal. Tô com... Muito macia, muito levinha, muito fácil de pilotar. Ainda na questão de amaciamento, não dá pra abusar muito da moto E também nesse deve, né, que a proposta da moto é totalmente diferente Cara, eu achei muito bacana o painel da moto Porque tem gente que não gosta, né Acha um pouco estranho, redondo, mas eu adorei Principalmente pelo fato de ter o giros e o indicador de marchas Eu gostei muito Só falta agitar o farol, que ainda não entendi um pouco esse bloco óptico aqui Agora volta o farol baixo. Falta regular um pouco um pouquinho o farol para baixo. Moto zero. Já está aí com 153 km rodados. 144 na verdade. O farol está muito para cima. Tá, tem que dar uma ajustada no farol da moto. Vamos lá. Primeira vez que eu já dei umas voltinhas nela antes, mas é a primeira vez que eu um estou vídeo, fazendo um vídeo com ela aqui pra mostrar pra vocês. Vou dar uma voltinha aqui com ela. E a história dessa moto foi o seguinte, foi uma questão de oportunidade. Lembra aquele amigo meu que eu falei pra vocês que a gente estava quase comprando uma Mirage 250? Pois é, ele mesmo. A gente na semana seguinte, eu acho que não, na verdade, umas duas semanas depois, o Arthur Neto, amigo meu... Arthur Neto Motovlog indicou um brother aí com essa estacionária da Suzuki e minha, nos apresentou essa moto eu fui lá e tudo mais e a gente viu lá a Shopper, o né, um consórcio da Shopper só que como o Arthur já conhecia o Arthur, indicação lá pelo gerente e tudo mais fomos tratados super bem lá o que aconteceu? essa moto aqui ela já tinha sido sorteada, já estava contemplado o dono dela está praticamente quitada só que o que aconteceu é, o dono que pegou a, foi contemplado essa essa moto infelizmente depois de acho que uns dois dias depois que ele recebeu a moto, descobriu um câncer é, tenso né, infelizmente e aí ele não teve mais condições de saúde para andar com a moto Então ele resolveu vender a moto Só que pela concessionária, porque ainda não estava quitada E aí tudo mais, e aí tudo certo tudo, Até então tudo ok E aí é que entra a gente A gente chegou Olha só, Big Trail, rr A gente chegou, né Queria uma moto logo e não dava tempo de esperar o consórcio. Essa moto aqui ela saiu por mil 7.600, basicamente. A moto saiu da, da concessionária, foi para casa do dono. Aí o dono devolveu a moto para alguém comprar e assumiu o consórcio. Então nós assumimos o consórcio dele. É, a gente não precisou dar lança nem nada, só vamos assumir as parcelas. Pagamos a diferença pro dono que já tinha. Que foi de 5.500 reais, que já tinha pagado da moto, né, adiantado, e foi bastante coisa. Então aí a gente pegou, ficou com a moto e assumiu o restante da parcela. Pra quitar a moto, faltam uns mil reais, na verdade menos, porque agora a gente já pagou uma parcela. E aí já tá menos, uma, menos 145 reais, que é o valor. Ficou 13 de 145, nossa, super tranquilo pra pagar. E a moto praticamente zero, 80 e poucos quilômetros rodados, né. E já veio emplacada, já veio... Já não foi... Foi mais barato assim porque já não tava, não tava incluso o frete. Não tava incluso... Já foi incluso aliás o frete, documentação, emplacamento, selo e tudo mais. Então saiu tudo em conta, graças a Deus. E aí a gente conseguiu é, pegar essa moto aqui com mais em conta. E a primeira moto dele, gente juntando muito dinheiro. E apareceu a oportunidade, a gente agarrou e está super feliz com a moto aí. A moto super bonita. Muito confortável de dirigir. E aí pra ele que é baixinha, né, foi perfeito. Assim, foi o momento perfeito para adquirir a moto, foi esse, né. A shopperzinha aí. Moto um estilosa, estilo custom. Essa moto, o pessoal disse que ela vem substituir a Suzuki 125, né, intruder. Então, bacana, bacana. Então agora vocês já sabem essa é a história da da chopinha do seu Nonato, que é padrinho da minha namorada. Um grande abraço, mano.